Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Edivânia. Eu vou ensinar para vocês é, um passo inicial para vocês começarem a jogar as cinco Marias, né? Três Marias, Matacuzana. Uma forma mais simples de vocês aprenderem primeiro a lançar é, a pedrinha ou o saquinho, né? Ou a tampinha, ok? Inicialmente a brincadeira, ela tem as cinco pedrinhas, né? As cinco tampinhas. Eu lançaria ela no chão escolheria uma para iniciar certo? Então antes de começar a brincadeira vocês vão fazer esse exercício apenas com uma tampinha tá pegou a tampinha você vai lançar ela na palma da mão tá reto para cima e aí que que você vai fazer você vai acompanhar com os olhos ela subindo e ela descendo tá se você jogar ela para frente você não vai conseguir pegar. Se você jogar lá pra trás, você também não vai conseguir pegar. Então, a gente vai fazer inicialmente esse exercício com uma tampinha só, antes de começar a brincadeira, tá? Lançou pra cima, acompanhou com os olhos, subiu e desceu, pegou na mão, tá? Lançou, você acompanha a tampinha que está subindo, você não fica olhando as tampinhas que estão no chão, correto? Então, se você jogar, assim como Marias. Jogando a tampinha para cima e olhando para baixo, você não sabe onde ela vai cair. E você também não sabe onde você jogou ela, certo? Então, você vai lançar para cima, acompanhar ela. Lançar para cima, acompanhar ela. Subindo e descendo, ok? Você vai repetir esse movimento algumas vezes. E aí, se você lançar ela muito baixa, ela vai cair rápido. Então, você precisa lançar ela um pouco mais alto. E o quanto mais reto possível for, você consegue estar com a tampinha mais próxima de você, ok? Acompanha ela subindo e descendo, tá? E aí, quando você for jogar, sim, as cinco marias, três marias ou uma takuzana, você não vai olhar pra baixo, porque quando você lança as pedrinhas no chão, você sabe que as pedrinhas estão ali naquele local. O que você precisa acompanhar, a dica principal é acompanhar a tampinha que você está lançando pra cima, tá? Lancei pra cima, peguei, ó. Peguei duas e mais a minha. Então, eu separei aqui do lado, tá? Vou lançar de novo. Novamente, tá? E por último. Ok? E aí, também assim, uma outra questão sobre a brincadeira e a regra. Se você lançar a tampinha pra cima e você pegar, você não vai lançar essas que você pegou pra cima todas, Certo? Você vai separar essas que você pegou do chão, já são dois pontos. Ó, Eu peguei duas, já são dois pontos, elas não são mais lançadas para cima, apenas a tampinha que você escolheu que vai ser lançada para cima, tá? Dessa vez não deu certo, caiu. Ok? Comecem com o passo inicial, comecem com a brincadeira de uma forma mais fácil, lançando a sua tampinha apenas e pegando ela no ar, e depois você começa utilizando a brincadeira, tá? E aí você vai com uma tampinha, pegando uma tampinha, pegando duas, pegando todas, ok? Façam esse exercício primeiro mais simples, certo? Um beijo pra vocês e até mais!